muito aluno reclama que ele estuda, estuda, estuda, quando acaba de estudar passa um tempo, ele já não lembra de mais nada, então, acho que eu posso fazer um vídeo pra falar sobre isso dar umas dicas, acho que vai ser bom eu chamo o editor, roda a vinheta e eu começo a falar, tá aí, boa ideia Olá, eu me chamo Cláudio Hansen, eu sou professor de Geografia e Atualidades aqui do Descomplica e hoje eu venho dar dicas de como a gente estudar de maneira mais eficiente, tá? E uma coisa que eu acho super importante é você deixar aqui no comentário outro tipo de dúvida que você possa ter. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, porque a gente produz muito conteúdo. E você que está em ano de vestibular precisa ser bombardeado com essas notícias boas, essas dicas, esses conteúdos que caem no Enem, tudo bem? E aproveitando para falar de ser bombardeado com notícias, notícias boas e conteúdos, aproveita e segue o Descomplica nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas a gente está no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente está no Spotify, então não dá mole e segue a gente. E caso você ainda não seja aluno do Descomplica, eu tenho uma coisa para você. Aqui na descrição a gente tem um link com desconto, então tá mais barato que na plataforma. Aproveita para ter acesso a tudo. Nossas aulas, Todas as resoluções, das provas do Enem, comentar tudo que a gente tem lá, as aulas de atualidade, as aulas do nosso guia do estudo perfeito, enfim, tudo que você vai aproveitar dentro da plataforma do Descomplica tá aqui, ó, nesse link da descrição. E agora, vamos ao assunto como estudar de maneira mais eficiente. E vamos às nossas dicas. E a primeira delas não poderia ser outra. Você precisa de um planejamento. Sério, isso é muito importante. E mesmo que a sua rotina seja doida ou muito tranquila, você precisa de um planejamento. A primeira coisa que eu digo é que ele tem que ser muito realista, ele tem que ser muito perto da sua realidade. Não adianta você imaginar que vai montar um planejamento perfeito enxertando estudo em todas as horas possíveis do dia que você vai executar. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte, pela sua disponibilidade de tempo pela sua capacidade de colocar horas de estudos eficientes. Você pode montar um planejamento mais leve, um mediano ou um mais pesado, um mais profundo. Isso depende de muitas coisas. Se você trabalha, se você ainda está na escola. Então, o que eu recomendo é que a gente possa fazer um planejamento mais leve, por exemplo, se você ainda está na escola, se você ainda está terminando o ensino médio. E aí, quem sabe, você não pode ou assistir os assuntos que mais caem ou aqueles conteúdos que são mais específicos para a sua carreira. E isso também serve para a pessoa que trabalha um mediano, você que tem uma disponibilidade aí maior, aí sim a gente pode fazer um grande apanhado das matérias todas, focando bastante naquilo que cai, ou se você tem um tempo livre, a gente pode fazer um planejamento mais robusto, e aí sim, colocando todas as aulas de todas as disciplinas, mais o aprofundamento, talvez aí nas suas, é, nas suas específicas, né por exemplo, alguém que vai fazer a área de biomédica, ela tende a estudar mais natureza. Enfim, conheça as suas específicas, Conheça suas limitações de tempo e monte um planejamento que seja coerente com a sua realidade. Não adianta planejar algo grandioso que não vai ser executado, sabe por quê? Isso gera sentimento de derrota e a gente não quer isso. Faça um planejamento, execute o planejamento que isso te anima a continuar. Tudo bem? A nossa segunda dica é faça anotações. Gente, isso é muito importante. Você sabe que as pessoas elas aprendem de maneiras muito diferentes. Por mais que a gente assista as mesmas aulas, nós temos processos diferentes de aprendizagem. Então tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, tem gente que precisa de um pouco de cada, mas o que é fundamental é que você faça anotações. Por quê? Porque quando você faz as anotações, quando você coloca no papel aquilo que você aprendeu, você, na verdade, está criando uma versão sua do conteúdo. Você está trabalhando com o seu cérebro outras partes que não as que só recebem, como quando você vê ou escuta uma aula. Então, assista a aula, faça suas anotações, anote as suas dúvidas. É muito importante você anotar aquilo que você não entendeu, para depois você voltar e saber o que revisar. E, principalmente... E escolha o que for mais confortável para você, fazer um mapa mental, fazer um resumo, fazer anotações em esquema, usar um recurso digital, fazer anotações no celular, fazer anotações no seu caderninho de papel, não importa. Mas participe mais ativamente do processo. Receba o conteúdo e depois transforme ele em alguma coisa com a sua cara. Isso funciona muito. Olha, vamos continuar as nossas dicas, tá? A terceira que eu vou te dar é monte um grupo de estudos. Sério, isso é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, você começa a estar mais próximo de pessoas que estão estudando, de pessoas que vão falar com você sobre estudo, sobre conteúdo. É importante, gente, em ano de vestibular, a gente viver o papel do aluno. Ser aluno não é só assistir à aula, é participar ativamente do processo, incluindo se encontrar, estar em meios, em comunicação com pessoas que querem a mesma coisa que você. Não necessariamente o mesmo curso, mas estudar para passar e conseguir entrar numa faculdade, mudar de vida, etc. Então, grupos de estudo são muito bons por quê? Porque as pessoas falam sobre estudo, porque as pessoas fazem perguntas, e uma pergunta é valiosíssima. Primeiro, você pode saber responder, e aí a sua cabeça já registrou, nossa, que legal, ela fez uma pergunta sobre isso e eu soube responder. Ou, quando alguém faz uma pergunta e você não sabe responder. Antes de entrar em desespero, entenda que isso é um sinal maravilhoso. Alguém te lembrou algo que você ainda não sabia. Então, quando alguém fizer uma pergunta e você não souber, não pira. Fala, muito obrigado por essa dica. E anota aquilo. Fala, caraca, é isso, gente. É isso, ela perguntou isso, eu não sei. Nossa, como eu dei esse mole. E aí você estuda ou pega a resposta de outra pessoa do grupo. Vou contar uma coisa super legal para vocês. Um grupo de alunos, uma vez, me mostrou o seguinte. Eles tinham um grupo de WhatsApp. Nesse grupo... Ninguém dava nem bom dia, tá? Eles não, não, eles não falavam de outra coisa, era um grupo só de questões. Então, como é que funcionava o grupo? Eles botavam a foto de uma questão, ou o texto de uma questão, e botavam assim embaixo, alguém. Se alguém soubesse responder, ia lá e respondia a questão. Quem não sabia, ficava quieto e esperava alguém responder. Assim, aquele grupo era só de exercícios, só de dúvidas, só de conteúdo, e as pessoas começaram a frequentar esse grupo com certa curiosidade, para saber se elas iam ou não saber tirar a dúvida do colega. Então, isso é uma dica simples, prática e com um resultado que você vai se espantar, tudo bem? Vamos para uma próxima dica. Eu quero falar agora da nossa quarta dica, qual é? Você precisa colocar em prática. Como assim, Hansen, colocar em prática? Olha, até aqui o que a gente falou? Você se planejou, você estudou, fez as suas anotações, criou um grupo de estudo, agora você está vivendo a vida do estudante. E não dá para viver a vida do estudante sem colocar em prática, isso quer dizer fazer exercícios. Gente, é super importante você fazer simulados, exercícios, provas antigas do Enem. Gente, olha só, lá no site do Descomplica nós temos todas essas provas do novo Enem, tá? Todas essas provas do Enem que a gente faz. Todas as questões feitas em vídeo, todas as questões com comentários escritos, se você preferir. Não interessa tudo lá. Então, você está fazendo a prova do Enem, o que, que você está fazendo nesse momento? Praticando conteúdo, vendo como a banca do Enem cobra as questões, percebendo quais são os assuntos que mais caem e, principalmente, como você está em relação a essa prova. Num grau de acerto baixo, médio, alto. Eu estou mais perto? Eu estou conseguindo a nota que eu quero? Você só vai conseguir descobrir isso se você praticar. Então, qualquer coisa, faz o Enem, mede os seus resultados, percebe quais assuntos você errou, vai no site do Descomplica e assiste essas questões que você teve dúvida. Pronto, a gente tem um processo super eficiente em que você está trabalhando em cima das suas dificuldades e você tem o apoio porque nós temos todas as questões gravadas. Então pode fazer o Enem, Enem é regular, o PPL, qualquer um, e você vai ter a resolução para tirar as suas dúvidas. E agora nós vamos para a nossa quinta e última dica de hoje. Treine a sua memória. Como assim você treinar minha memória? Olha só, gente, o Enem ele é uma prova longa, a gente está falando aí de 90 questões por dia, sendo que no primeiro são 90 mais redação. O que eu quero dizer com isso? Tempo é um fator fundamental na prova do Enem. E a dica que a gente dá é qual é? Trabalhe a sua memória, trabalhe a sua leitura, trabalhe o seu raciocínio. Por quê? Porque se você tiver bem afiado no raciocínio, na leitura e na interpretação, você tende a fazer a prova do Enem com mais tempo, porque você vai fazer as coisas de forma mais rápida, mais direta. Não vai ficar lendo o texto, terminando, nem lembrou o que leu e teve que ler de novo. Isso vai consumindo tempo. E uma coisa legal é que você pode treinar sua memória simplesmente prestando atenção na hora que você vai ler. Vamos ver se você consegue ler uma vez e logo em seguida resumir o que você acabou de ler? Ou, olha só que maravilha, vendo uma série, vendo um filme e no final testando se você lembra detalhes minuciosos do que você acabou de ver. Comece a trabalhar o seu cérebro para ficar atento. Na hora de resolver uma questão, tente focar só nela. Parece bobeira, mas se você começa a ter bastante foco, bastante atenção nessas coisas simples que eu falei para vocês, como a resolução de um exercício, uma aula, uma leitura qualquer, ou assistindo uma série ou um filme, o seu cérebro começa a receber esse treino que, acredite, vai ser fundamental para você ganhar tempo, ler bem, interpretar e principalmente se sentir bem na prova. Você vai ler, você vai entender, a sua memória vai estar em dia, a sua leitura vai estar em dia e a gente tem certeza que o resultado vai ser incrível porque vai ser você numa faculdade. Que maravilha, tá? Gente, eu fiz esse recado rápido, esse resumo de dicas para estudar, então é isso. Eu queria falar para vocês que o link que a gente tem aqui na descrição é para um plano chamado Descomplica Top, tá? É um plano do de Descomplica que a gente libera uma infinidade de aulas. Nossa, Hans, eu tenho que assistir todas, meu Deus. Não, gente, calma. É porque você vai assistir as aulas de acordo com as suas específicas. Então, além do curso normal, como se fosse a grade do cursinho, a gente ainda tem Aula de atualidade Brasil e Mundo. A gente tem matemática, física e química básicas. A gente tem uma ferramenta de exercício com milhares e milhares de exercícios. E nós temos aulas de aprofundamento nas áreas. Exatas, humanas, natureza, você escolhe a sua. Além de aula de exercício, aprofundamento de redação. É como se fosse um grande cardápio para você pegar aquilo que você precisa para estudar. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. E nós temos uma turma que começou agora em julho. Então, não tem nem aquela, aquele fantasma do estou atrasado. Nem isso tem. Aproveita que a gente começou a turma agora. Vem estudar com a gente, que você é super focado nesse Enem. E eu tenho certeza que você vai gostar e a gente junto vai conseguir botar você na faculdade. Tá bom? Gente, eu me chamo Hansen, eu fiquei muito feliz de vir aqui falar com vocês hoje. Um beijo e bom estudo.